Oi, hoje nós queremos falar, continuar falando a respeito da Cristologia e eu gostaria de trazer um texto é, para dar início a essa que é a grande introdução porque a Cristologia não acaba nunca, ela tem sempre algo a nos ensinar mas eu gostaria de falar hoje a respeito de um, um primeiro texto o primeiro texto é que eu acho assim, super interessante, nós temos a, a Cristologia Primitiva, que nós vamos abranger mais para frente, mas nesse momento eu queria falar um texto, o primeiro texto que me impressionou, o primeiro texto que me deu a ideia de quem fosse Cristo. E uma coisa interessante, mas isso é um pensamento meu, não tem nada a ver com, com o que se diz em giro, mas a, a coisa que é interessante é essa. Eu vi nesse texto, de primeiro livro de João, no prólogo de João, uma, uma espécie, não é uma genealogia, mas se como tem genealogias no, em Mateus e em Lucas, e essa para mim, se existisse uma genealogia, seria, seria a melhor, porque ela conta a história de quem é Jesus, com quem ele está, o que ele é e da onde ele veio e o porquê ele veio em um breve espaço. Né? Não conta de família, essas coisas todas, mas dá essa sensação né, de explicação de quem é Jesus. Então eu gostaria que hoje você pudesse alegrar seu coração com essa leitura e que seja assim, realmente uma grande abertura, porque também é a abertura do livro de João, mas é, sobretudo, é aquela explicação, é aquela, aquela maneira de exposição que as pessoas precisavam saber a respeito de Jesus, né? falando que ele é o Logos, que ele é o Verbo, que ele é a Palavra. E o texto está no primeiro é, capítulo de João, e ele diz assim, é, primeiro capítulo do Evangelho de João, e primeiro versículo também, então diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo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 prevaleceram contra ela, contra a luz. Então, meus amigos, o que dizer mais? Olha só, nós estamos falando de Cristologia, e aqui é, o, é assim é um, é um cântico, é um cântico, né? é cantado, João, é um livro que vai, vai sendo lido, cantado, e pense que música é uma música eterna, é uma música maravilhosa, porque cada parágrafo desse fala de algo eterno. Fala de uma característica das características, porque cada parte se autoexplica, e isso gente não tem preço. Por quê? Porque nós, quando vemos a Cristologia, quando vemos Jesus e, e tudo que ele fez para nós outros, nós que temos que entender o quanto é importante saber a respeito de Jesus. Ele é o centro da Bíblia. Ele, aliás, a Cristologia é o centro de toda a teologia. Não? A, a teologia não foi inventada pelos cristãos, nós já falamos isso. Aristóteles usava a palavra teologia, que depois foi é, reusada por é, Santo Agostinho de Hipona, Ele que começou a introduzir essa palavra é, de teologia é, nos estudos. Né? Mas esse texto aqui, gente, é, é um cântico, eu, eu acho, eu quero deixar ele como um cântico de introdução, um cântico de abertura para falar daquele que é o rei dos reis, senhor dos senhores, que é e necessariamente precisa ser o objeto dos nossos pensamentos. Toda a teologia, todo o estudo, tudo converge em Cristo e todas as brigas que tiveram no passado, os conselhos, sobretudo o conselho de Nicéia, foi para extinguir todo tipo de heresia contra Cristo, que queria diminuir Cristo. Por quê? Porque esse texto diz, e eu vou repetir para vocês, para a gente ser breve hoje, de novo, porque é um texto maravilhoso e eu espero que você o leia, que você reflita sobre ele, que você o guarde no seu coração e que você possa realmente se alimentar disso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha que maravilha, falando de, de, da, da trindade, falando desse fato que são três, são um, eles são unidos, estão é, trabalhando para o mesmo propósito. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nem eu, nem você, nem a teologia, nem o estudo da Bíblia, nem a, o mundo, nem Adão, nem Eva, eh, nem o dilúvio, nem as bênçãos, nem o maná que descia do céu. Nada foi feito sem Ele que tivesse o intervento de Jesus. Tudo foi a partir dele, a partir do tetragrama vivente, do logos, do princípio, do meio e do fim eterno. E aí diz, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, ou seja, antes dele não tinha vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, ou seja, tudo aquilo que foi tentado fazer para destruir Jesus, para destruir o nome de Cristo, para diminuir o nome de Cristo, já foi avalizado, tanto que o nosso mundo, eh, o nosso mundo ocidental, né, o nosso mundo ocidental, claramente, ele existe para antes de Cristo e depois de Cristo. Então eu quero deixar para nós hoje esse texto a respeito da Cristologia como introdução para que nós venhamos aprender mais de Cristo a cada dia. Um beijo a todos, continuem assistindo os vídeos na página do uh, professor Walter Bini, para quem entende eh, em português, para quem entende espanhol, para quem entende inglês, Entrem ali, tem um conteúdo maravilhoso. E nós também participaremos aí, e toda vez que você vê esse vídeo, condivide ele com os seus amigos, mostre para outras pessoas, e você nos ajudará, e assim você vai difundir também o estudo, você vai difundir o verbo, o Logos, que no princípio estava com Deus, é Deus, e tudo que foi feito, foi feito através dele. Um beijo a todos, e nos vemos na próxima.